Você amigo Ricardo, no blog, a voz do coelho.blogspot.com.br também no nosso canal do YouTube. chega mais Porque nós temos aí mais um pré-jogo para a rodada da Bundesliga. A antepenúltima rodada do primeiro turno. É rapaz, já vamos ter aí nesse sábado o Borussia Dortmund vai enfrentar o um mais 05 Jogo que vai acontecer lá na Opel Arena, na cidade de Mainz, que é uma, uma região, né, um, razoavelmente ali ao norte ali da, da, da Alemanha, e que tem uma, uma história muito grande com o futebol, né, está há muito tempo na primeira divisão. Na primeira divisão uh, tem uma, uma um, contingência de coisas, né, e que... Tem um, um lado bem legal aí de, de, de história na Bundesliga, né, jogos históricos e e tal, né? Bom, uh, o Dottom que vem aí de uma classificação né, heróica aí, né, que todo mundo estava achando que não ia conseguir chegar né, para a próxima fase da Liga dos Campeões da Europa, conseguiu a classificação com a vitória em cima do Slav a Praga, num jogo que, que, como a gente falou aqui, difícil, complicado... Mas que, com a vitória da, da, da equipe do, do Barcelona com a Inter, conseguiu aí a sua classificação para a fase de mata-mata, sorteio que vai acontecer na segunda-feira, às 8 horas da manhã. E na segunda-feira a gente vai falar muito sobre esse sorteio aí para vocês. Bom, aí, galera, estão nesse jogo, né? Pelas atuações que o Weigl teve e tudo mais. O Luciano na entrevista coletiva ontem, antes do jogo, ele meio que deixou claro que não está contente com as atuações do, do Julian Vargas, né? Principalmente pelaquilo que uh, se esperou, né? Como contexto geral disso tudo, né? Uh, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, dessas declarações prévias e do porquê que eu estou falando isso, uh, de alguns jogadores que não estão realmente jogando aquele futebol que a gente está esperando ou que a gente espera que possa que possa acontecer, né? Uh, são 26 jogos da história da Bundesliga entre Mainz e Borussia Dortmund. São quatro vitórias do do Mais 05, 7 empates e 15 vitórias do Borussia Dortmund. A arbitragem será do Benjamin Kurtus. Ele terá como seus assistentes o Florian Rapp e o Robert Vacek. O quarto árbitro será o Mike Pickle e o árbitro de vídeo será o Benjamin Brand. Uh, as relações prévias para esse jogo: uh, Nós temos aqui o Zender, do Gol, para que mais: Bruninski, Jean Juste, Aaron, Fernandes, Cunhê, Otsunari, Boteus, Salazai e Quaison, Quaison norte-americano muito bom jogador, hein, jogador perigosíssimo e que tem uma velocidade muito grande, uh, taticamente falando, né? Uh, o banco de reservas do Bayern deverá ter o Miller, o Guerini, o Hack, o Maier, o Meyer, o Pierre Gabriel, com é um jogador jovem, bom, ficar de olho nesse garoto. O Baku, o Barreiro, o Maximin, o Ainoin, o Bussac e o Oresio. Jogadores que estão fora. Uh, o nosso queridíssimo Ocono, o, o Bell, que teve uma lesão, o, o Kaman, o Amin, o Jin, aquele que chegou a jogar no Borussia Dortmund, jogou no Borussia Dortmund, mais. Aliás, no, no, no Augsburg, né? Perdão. Agora está no mais 05. Tá uh, o lado o Mateta, que está treinando, não se sabe se ele vai jogar ou não. O Mene e o Seguel. O, estão pendurados com quatro cartões amarelos: o Kudê e o Sanducci. Já o Borussia Dortmund deve vir a campo com o Burke, a Kanji, o que está de volta depois de cumprir a suspensão na rodada passada, quando o Borussia Dortmund ganhou do Futuro do 5 a 0 Uh, já que ele foi expulso ainda naquele jogo contra o Hertha Tabelin Zagadu, Rakimi, Weigl ou Balerdi. Bom que se diga. Balerdi, ele... Por que por estamos que que falando do Balerdi nessa posição? Aliás, não é, não é, não é por que, que estão se falando. O próprio Lucian Fábio é que deixou essa possibilidade. né Por conta da, até da expulsão que teve... O Weigl, na partida, uh, contra o, o Slavia Praga, que ele levou o segundo cartão amarelo e foi merecidamente expulso, ele acabou aí, não uh, que tão tá rendendo mais, tão bem, já que nós temos aí o, o, o, o, o Witzel, que tem uma lesão na face, que já é, operou, né? já, já está, saiu do hospital e tudo mais e tal, né? mas só que aí não vai jogar... Esses jogos do resto do ano Então eu tenho o Delaney que também tem uma lesão De ligamento que também Prejudica um pouco Então Por isso que estão colocando-se a possibilidade De o De, o Valé de aí Jogar como volante é, Poderia ser um teste É até um pouco arriscado Porque a gente nunca viu o Valé de jogar nessa posição O Valé de que é Zagueiro de origem Uhum. E, então vamos ver o que pode acontecer aí Nessa, nessa questão aí Será que o Bagel vai jogar ou não Ou será que o Baleares vai finalmente começar Jogando como titular Já que ele jogou os últimos dois jogos O jogo contra o Fortuna E o jogo contra o O Zé o, o, o Praga Ele esteve no Banco de reservas durante 15 minutos Prosseguindo uh, O Júlio Brent Rafael Guerreiro, Royce Hazard e Sancho Aí no Banco de reservas O Rit Palerdi, ou Weigl, Murray, uh, pode ser que fique no banco, Pitzek, Nico Schultz, Boon Arsene, Dahoud, Rashid, esse garoto de 19 anos de idade, que tem jogado muito bem na, na York League, né, que é a, a espécie liga dos campeões para a categoria sub 19, e que o Borussia Dortmund, o Marias, se classificou. Muito bem, primeiro lugar do grupo, com direito a goleada sobre Slavia Praga do Sub-19 por 5 a 1. Com direito a 3 gols do Muconco, dois gols do, do Giovanni Reina. E o Rashica é um dos destaques tanto do time Sub-17 quanto do time Sub-19 da equipe do Borussia Dortmund. Tem jogado muita bola, é um garoto que é bom a gente prestar atenção, que pode ser o futuro da seleção da Alemanha ah, mais à frente aí, né? Mário e o Paco Alcácer é que realmente é, tem ficado muitos jogos, não tem sido mais titulado. Não sei se a questão física está pesando, mas até pela possível vinda do Haaland para o Borussia Dortmund, né? ainda não se tem um anúncio oficial para isso, mas a possibilidade já existe né? De, do, do Haaland vir, né? até por conta do, das três horas que ele ficou em Dortmund ele conversou com, com, com, com o Zorc e com o, o, o Sebastian Kell. apesar do Zorc não quis comentar sobre o assunto da entrevista coletiva então uh, fica esse mistério se falam aí que o Dortmund poder pagar 8 milhões de euros anuais de salário para o, o, o, o Haaland vamos ver o que vai acontecer esse atacante do Red Bull Salzburg uh, a gente vai aguardar para ver o desfecho dessa novela, que provavelmente pode ser que o Rala venha aí em janeiro do, do ano que vem, quando abre a janela de, de meio de temporada para eles lá na Europa. Os que estão fora, The hein? que é com aquele problema de ligamento, o chega, o que vai jogar para a equipe sub-23, o Schmelzer que ainda está se recuperando de uma reação muscular. O Rúmer também, que está jogando para a equipe sub-23. E o Witzel, que teve aquela lesão na cara, né? no rosto, na face, por conta daquele acidente doméstico que ele teve no domingo passado, um dia depois do jogo contra o Fortuna do Salvador, que não se sabe o que aconteceu, se ele escorregou, se ele teve algum, alguma coisa que houve, que houvesse para que, que tivesse é, a lesão que ele teve em casa, né, estavam na hora do acidente, a esposa e, e os filhos, né? E ele foi levado para o hospital, chegou a ficar, a passar por cirurgia na madrugada de domingo para segunda. E não pôde ter a visita do técnico Lucian Pave na, na segunda-feira, por, por, por uma recomendação médica. E então, ele vai ficar aí fora desse restante do ano e deve voltar aí. Uh, agora em janeiro, e aí a gente não sabe qual é o tamanho do estrago uh, que, foi, que teve nessa parte da, do rosto, né, da face, da boca né, e tal. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ser essa recuperação do Bitson a gente torce que ele possa ter uma recuperação aí um pouquinho mais tranquila. O Pedro Razo pelo Borussia Dortmund, está o Weigl com quatro cartões amarelos. O, o Borussia Dortmund nessa última sequência de jogos. Nós tivemos aí seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O mais vem de cinco vitórias e cinco derrotas. Ah, na rodada passada perdeu para a equipe do, do Augsburg por 2 a 1 um. Já o Borussia Dortmund vem de vitória. Três jogos seguidos, venceu o, o, o Hertha por 2x1, um, Goleou o Fortuna do por 5x0... E venceu por 2x1 um, e a praga na Liga dos Campeões da Europa. Próximos três jogos que nós vamos ter aqui. Nesse final de um primeiro turno da Bundesliga. Falo mais amanhã contra o Borussia Dortmund. Às 11h30 da manhã contra a transmissão do Fox Sports 2. Com a narração do Hamilton Rodrigues. Aliás, acabou que tem um recado para falar para vocês. Uh, depois, vamos ter no meio de semana. Uh, o Werner Bremen vai, pegar, vai receber o mais. E no dia 21 de dezembro... Sábado que vem, uh, nós vamos ter aí o Mais 05 enfrentando o Bayern Leverkusen às 11h30 da manhã. Já o, o Borussia Dortmund vai jogar aí amanhã contra o Mais. Depois, se não me engano, terça-feira, vai pegar o Leipzig. Assim que vier à tarde do horário de Brasília. E também assim que vier à tarde do horário de Brasília, na sexta-feira fecha o primeiro turno contra a equipe do Hoffenheim, fora de casa, lá em Sindenheim, que a gente vai falar muito também desses jogos aqui para vocês. Bom, é o seguinte, amanhã a gente não mais vai ter o pós-jogo da maneira que vocês estão acostumados, porque eu vou estar sábado e domingo na capital paulista, hoje eu vou estar primeiro no evento do Borussia Dortmund, e também do Borussia Dortmund, Brasil, com algumas lendas do futebol, e vocês vão acompanhar lá. A gente vai trazer todo o material, vamos tentar entrevistar também as, lendas, as, le, as três lendas que vão estar lá, presentes lá no quintal do Espeto, uh, no, no, no bairro da Unidade de Pavão. E depois, no domingo, uh, nós estaremos no Morumbi, para acompanhar lá a Legends Cup, que terá as lendas do Borussia Dortmund, as lendas do São Paulo, as lendas do Barcelona e também as lendas do Bayern de Munique, né? O Borussia Dortmund que vai abrir a competição às duas horas da tarde no domingo contra a equipe do Barcelona, as lendas do Barcelona. E, então vamos ter aí presença uh, no, do, do time das lendas do Borussia Dortmund, de Amoroso, de Lucas Barrios, uh, de Valenverde, enfim, feras e mais feras. Que, que vão acrescentar muito uh, a essa, esse momento histórico para todos nós aí. E, e nós vamos estar lá no Morubi, nós vamos trazer todos os detalhes para vocês. Uh, e provavelmente na segunda-feira nós enviamos aí uma série de vídeos mostrando tudo, tudo, absolutamente tudo do que do, do que a gente puder registrar, do que a gente puder mostrar, do que a gente puder registrar para vocês e tudo o que vai estar acontecendo Nesse final de semana, muito bacana que nós vamos ter na capital paulista, que é uma das maiores metrópoles do mundo. E que vai receber aí mais ou menos um grande evento, e, e, tanto no sábado quanto também no domingo. Então, vocês fiquem ligados aí no canal, ah, sigam as minhas redes sociais, no Instagram, ah, na, arroba andré.vieira.coelho, para vocês ah, seguirem lá, acompanharem lá todos os stories, Uh, todas as gravações que a gente vai fazer. Uh, vamos ver lá o IGTV também com, a, com toda todo boa parte do material feito. Uh, enfim, uh, ao longo da, da, do final de semana, uh, no Twitter, siga lá, arroba para a gente poder, também, tá siga também o Twitter do Borussia Dortmund Brasil, bd.br09, também lá no nosso uh, Instagram do Borussia .com, Brasil, under, arroba, underline BBV09BR para você seguir, compartilhar e interagir com todo mundo. E você que está na Capital Paulista, talvez deva chegar um pouquinho mais atrasado para acompanhar o evento. Às 7 horas da manhã, as lendas do Borussia Dortmund, os jogadores estrangeiros, vão chegar a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, e você torcedor do olho negro que quiser dar uma poder abraçar esses jogadores lendas. Lá no aeroporto de Guarulhos, compareça lá, que vai, acontecer, que vai ser bem, também, bem legal. Certo. deixa que aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo, a sua expectativa, e fique ligado nesse final de semana, que vai ser sensacional, sem dúvida nenhuma, essa reta final de ano, e prepare-se, hein, que no final do ano, vamos, vamos fazer um especial aqui no canal, sobre a São Silvestre, que vai ser show, não dá para você perder. Tchau. E um abraço para vocês. E até mais.